E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo Estamos aqui hoje galera, um vídeo totalmente misterioso Vocês estão ligados que o GTA V é repleto de mistérios Sim, e um deles, entre um deles, o Forte Zancudo Ou seja, o Forte, ele foi rodeado de vários mistérios Muita gente achando que... A Jetpack poderia estar escondida devido ao GTA Sandras. Que o CJ vai lá, né? No, no solo do J Tancudo. E ele consegue furtar lá a Jetpack. E vocês estão ligados que existe um disco voador em cima, né? Do forte. Isso aí e em qualquer GTA que você for. Você vai encontrar esse descovoador. Hoje a gente vai tentar entrar aqui, galera. Num lugar secreto. Pra tentar descobrir coisas. Pra tentar saber de coisas. Se você Videos, já vai se inscrevendo no canal, compartilha, me segue nas redes sociais e deixa o seu like, beleza? O negócio é o seguinte: para entrar no Zancu da maneira que a gente tem que entrar, tem que ser na, na, no modo stealth. Mais uma vez, a gente vai fazer uma missão aqui no modo stealth sem atirar em ninguém, sem matar ninguém. Até porque a gente só quer saber o que tem lá embaixo. O negócio é o seguinte: eu já tô com esse jipe aqui, ó, do exército. Eu preciso de uma roupa, mano. Eu vou precisar de uma roupa. Então, e... eu vou fazer o seguinte. meu jogo, acho que ele, ele, ele tá um pouquinho lagado. Ó. Devido ao peso aqui das paradas, mano. Mas, enfim, não tem problema. O negócio é o seguinte. Ele vai tentar pegar uma roupa aqui. É... Eu acho se eu não me engano, tem um, um... um guarda aqui, ó. Bem na entrada. A gente vai pegar a roupa dele. Será que tem câmeras aqui, mano? Pra ele sair. Se não me engano, tem um guarda aqui. Opa. Tá, calma aí, calma aí, irmão. Seguinte. Ô, oh, só preciso de uma informação, eu tô perdido. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, irmão. Calma, irmão, calma. Eu só quero... Ó, oh, você tá vendo que só de você se aproximar desse lugar, caras ficam ariscos, caras ficam... Bolado, mano. Bom, eu vou ter que dar um... Qual oh, é, parceira. Só de entrar aqui. Calma, calma, calma. Não tira não. Calma aí. Dorme aí, dorme aí. Dorme, dorme, dorme. Boa. Vai, vai, dorme. Dorme. Vai tomar mais choque. Dorme, parceiro. Muito bem, galera. Ele dormiu. Vamos pegar a roupa dele aqui e entrar. Pra ver se a gente descobre... Muito bem, ó, já pegamos a roupa dele Agora só vamos, cara Será que isso aqui vai abrir? Provavelmente não, porque o cara não tá mais aí Mas assim a gente não vai chamar a atenção do, dos guardas, cara Vai chamar a atenção dos guardas Bora lá, galera Vamos ver o que eles escondem Embaixo do zancudo mano Passar aqui pelos guardas, sabe Ó, oh, tá tranquilo, ó. Oh. Dessa forma aqui, mano, não dá nada. Apesar que no GTA Online você pode entrar no... Se você comprar uma... Opa! Beleza! Se você comprar uma... mangar um lá, velho. Você pode entrar de boa, né? Que é uma parada que... Mano, o Zankudu é tão embaçado que nem... É... Você consegue fazer vídeo aqui, velho. Pegar aquelas imagenzinhas. Meu Deus! Você pega... Dentro do jogo? Calma, calma, calma, calma, calma Eu tô um pouco nervoso, respira vou... Tudo certo, se eu não me engano Fica pra cá, ó Fica pra cá o lugar mais secreto do Zancudo, mano ó, você pode ver que tem até um caminhão aqui, ó Opa Calma aí, parceiro É só de se aproximar aqui que os caras já ficam assim, mano Olha lá, olha lá, galera. Mano, tá vendo essa luz aqui, ó? Que tá passando verde? Essa luz é do descovoador que tem lá em cima, cara. Não sei se vocês sabem, mas essas luzes aí, ó. É do descovoador que tem lá em cima. Olha lá. Tá vendo? Lembrando, como eu disse pra vocês, não vou atirar em ninguém. Não vou matar ninguém. É porque a gente vai ter que entrar na, na moralzinha aqui, velho Depois eu vou mostrar pra vocês da onde vem essa luz Bora lá, galera Pegar o elevador e bora descobrir o que tem lá embaixo Tramos Segurança altamente armada Na verdade seria forte, fortemente armada, não, altamente Vamos tentar explorar tudo aqui na moralzinha, ó Os guardas aí, ó eu tô com uma roupa aqui dos guardinhos. Opa. Beleza, parceiro? O que tem aqui? Computador. Mano, isso aqui é muito parecido com. Não, na verdade a área 51 não é igual a isso aqui, não, mano. Olha os guardas, maluco. Mas a área 51 tem uns guardas sim. Guarda desse jeito aí. Vou ver se eles estão. Não, não tá. Ah, achei que eles estavam guardando alguma coisa aqui. Bora lá, hein. Ah, tipo um detetizador aqui, ó. Ah, como é que chama? Isso. fez? vendo a água aí? Não sei por que eles colocam isso. Tá aí, galera. Tamo dentro, hein. Tem alguns lugares aqui. Não, aqui eu não vou. Vou aqui primeiro. Se eu correr aqui dá muito na, na cara, não dá não, né? Ó Uns lugares aqui do exército Olha os caras gravando vídeo, mano Será que eu não me gué? Será, velho Vai dizer que tá no espaço essas paradas? Tá vendo aí, ó? Tem um chroma key ali, ó Será que o chroma key ele bota os caras Onde eles quiserem, né, mano? estranho Temos aqui uma, uma sala de oh, Bombas aqui, ó oh. Que que é isso? Uma bomba nuclear? várias bombas aqui, mano Acho que isso é uma bomba nuclear Bora, galera, bora Vamos ver o que tem mais pra cá Deixa eu ver se abre isso aqui Abre? Não Não abre E esse cofre aqui? Tem muito, como entrar? muito Soldado Essa porta abre? Não. Algumas portas aqui em cima E essa aqui abre? Também não, parece ser porta de emergência Ó, aqui parece que também tem Aquela sala que... de água Ó Provavelmente tem alguma coisa aqui, hein Bora lá Tem aqui alguns soldados Que sala é essa? a luz aqui, mano Computadores cientistas Que que é isso? Maluco, o que que é aquilo, cara? Calma. Olha esse mano. Que diabos é isso? Mano, eu acho que eu já vi esse. Ma... Mano, eu acho que eu já vi esse monstro em algum lugar que eu não tô lembrado, velho. Rapaz, isso aqui é real? Olha o que tá escondido debaixo do forte, maluco. Velho, esse bicho tá. Se isso aqui escapar, maluco. Já era, apocalipse. Mano! Eu vou tirar uma foto, será que eu consigo tirar uma foto aqui? Pera aí. Vamos lá, vamos tirar uma foto. Porque eu não sei como é que vira aqui. Olha só, caraca, o Franklin dá tá um pouco diferente, né? Olha isso! Mano! Cara, se esse bicho escapar, velho? Caraca Vamos tirar uma foto de frente agora Usei uma máscara emborrachada, tá galera? Não dá ruim aqui Mano Tipo Eu tava assistindo Como é né, que é o nome do, do filme? As branquelas que eles botaram aquela máscara emborrachada Caraca, tava morrendo de rio mano. antigaço, mano eu morrendo de rir essa madruga aí assistindo. Vamos tirar. Mano, que diabo é isso, cara? O que, que vocês estão fazendo? Calma, irmão, calma. Eu só tô tirando foto aqui. Caraca, que diabo é isso, mano? Monstro zoiudo. Eu acho que isso é de, de, não é de verdade não, mano. Sei, sei lá, velho. Eu acho que isso daí é de mentira, mano. Você acha que isso aí é de verdade, galera? Caraca, esse se soltar, tá, mano? Se for de verdade mesmo Tá vendo na foto? Eu acho que eu já vi esse bicho em algum lugar, só não tô lembrado aonde, mano Bom, galera eu Vou sair daqui antes que Eu seja descoberto Já tirei uma foto Desse bicho Vambora Sai daqui. Caraca, eu tô abismade, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, parceiro. Cara, você acha que aquele ali realmente existe ou é um... Ó, um... oh, eu falei que eu ia mostrar a parada, né? O, o desculpador, né? Vamos lá, vamos lá em cima lá. Todo mundo sabe disso aqui, né? Deixa se eu acho ele. Fica lá no topo, mano. Ele é crazy aqui, mano. O que que é aquilo, cara? Eu acho que. Sei lá, mano. Eu acho que não, não é real, não, aquilo, velho. É mesmo. Eu acho que é alguma invenção aí do exército. Na é toa que os voadores aqui do. Dentro do jogo parece que existe uma conspiração, né? Do FIB, né? Que tem o voador. Mano, cadê o. Tem que. Acho que é bem lá em cima, né, velho? Ah, mano, eu não sei se eu vou, eu vou achar ele. Mas tem, cara. Tem um descovador aqui em cima. Aí ele lá, ó. Tá vendo? Isso aqui tá em todo GTA, mano. Todo GTA tem esse desculpador aqui, ó. E as luzes, aquelas luzes que ficam lá embaixo, é dele, mano. Tá certinho naquela área ali, aquela área bem secreta. Por isso que isso gerou tanta... Tanta controvérsia, tanta dúvida. Mas é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que aquele monstro é real ou não é? Lógico, dentro do jogo, né? Eu vou sair daqui antes que dá merda. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Talvez a gente volte pra libertar ele. Já imaginou? Que libertar esse monstro? Já imaginou? Ia ser top, velho. Vambora. Bora, vamos sair daqui.